Bom dia, estranhas! Tudo bom? Hoje, vamos começar mais um vlog. Tamo indo na 25 de março. Comprar uns babadinhos de drag. E assim que eu chegar lá, eu já volto com vocês, tá? A gorda tá atrasada para variar. Então é isso. Até daqui a pouco. Eu fiz vlog, eu não sabia Eu quis ah, eu fazer. Tem que eu ia fazer? Fazer o que eu vou fazer depois É, tem que bom virar assim, ó Bom dia, bom Estranhas, dia, estranhas. Uh, uh, uh. Vamos descer tem essa ladeira assim, Vamos Ó oh, gente, 25 okay. de eu Março Com bantinho bom, médio Tá bom hoje Eu não esqueci que era vlog hoje Ninguém me lembra também, né? Enfim, já estamos aqui na 25, nessa loja babadeira. Quem que eu, quem eu encontro aqui? Oi, querida! Você é a ursa do eu canal As Ursas? Eu sou, sou eu mesmo. Ai, ah, então tá, logo sou vi. Eu, mesmo, a Paola eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. <risos> Logo percebi. Oi, querida. Tudo, Tudo bom? Olha, sejam bem-vindos. Muito obrigado. obrigado. Eu já conheço a loja. Comprei uma, umas coisas aqui para minha amiga Clé Julienne. Olha esse babado. É muita pedaria é pedaria. A gente vai arrasar no brilho. Tá, querida? Ah. É spoiler, né? Vem cá, vem cá, pra ver. Olha, ficou soltinho, Bi. Olha isso aqui. Vai, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, gente, como uma fofura, Bi. Gostou? Gostei. Olha, tá oitava. Assim? Oitava. Oitava. Mãe de noiva. Ah, não. Eu não quero parecer mãe de lá. Ó, oh, gente, a gente comprar meia calça de drag. Olha essa aqui, ó, de estrelinha, que fofa. Ó, oh, tem umas coraçãozinho, Bem fofura, ó. Tem uma que um escrito aqui, ó. Não é essa. É essa, ó. Tem um escrito aqui na perna, ó. Don't stop me. Não tá com não. Acabado. E aí, tudo bem, Comprou? Ó, oh, já comprou as roupinhas de tré. Estamos saindo da 25, toda cagada, suando. Nesse frio, mas suando ainda assim. Subindo ladeira. Isso. Tô quase assim, pulmão pra fora. Mas a gente aqui. não filmou muito lá, porque você sabe, né? <risos> Como é oh. que é a oh. lá, né? Um 5, 7 tem uma tatuagem aqui no peito. 157. Um, Ixi, que onda é essa, meu irmão? 157, é galera. O telefone. ligeiro ali, mas a gente deu só os pitinhos pra vocês olharem. Tem, é, sim. agora a gente tá indo lá pra Augusta, para Pra comprar sapato de drag Sapato que é um babu. Que deixa toda a drag muito mais feminine, muito mais bonita. É pra lá que a gente vai. Nossa, eu tô viciada num jogo de hétero, gente. Não tô acreditando ah, nisso. É Chama Free Fire. Ah. É, bom, você não joga, né? Não, você não sabe não os jogos. Mas é tipo… Fortnite, sabe qual que é Fortnite? Não, eu não gosto desses jogos, nenhum tipo. É jogo online, você baixa sei o jogo é é, e aí é um que avião menor. que te joga, na, te joga numa ilha. Ah. 50 pessoas, 50, 50 pessoas na ilha. E aí o que, que ficar vivo pro último ganha. Então você tem que ficar se escondendo, catando coisa. catando arma, catando colete, catando não sei o que lá. E, e se escondendo dos outros, matando os outros. E tipo, eu, Nossa, eu tô viciadíssimo, viciadíssimo, viciadíssimo. Meu amigo, eu não sei explicar. Gente. Vemos aqui, ó, no boutier. E tem uns sapatos grandão, transbi de pezão. Que demais! Ai, que delícia! Olha outra coisa incrível. Da oi, gata. Oi! Ó, uma lindona aqui, comprando, Ai, ó. Bem lindo. da linda. Só gente linda aqui dentro. Ó a gorda, a gorda, mostra aí. Ó, Olha esse aqui, gente. É sorte. o meu sapato. A gorda vai levar. Vou usar o sapato novo. Vai levar, gente. Gostaram? Escreve aí. Escreve aí embaixo, gente. Comenta aí embaixo se vocês gostaram, tá? Eu tô amando esse sapato. Simplesmente assim, eu lavo com ele. Sete horas pra ela conseguir decidir. É que tem muita coisa linda, gente, é aqui, ó. Vida. Tem uns muito. muito babadeiros. Olha esses aqui, ó. Olha esse aqui, ó, que ele troca… Ai! Troca de cor, ó. Coisa mais linda. ó. Arrasou, gente. Depois a gente mostra lá em casa como ficou no pé, tá? Olha só, abração. Tem umas promas aqui embaixo, ó. É isso. Olha lá. Tá ligado, ó. Uma pata, ó. Tina Turner pata. Ainda <risos> Só treinar, né, Tata? Ai, mas é uma dor, gente. Que sacrifício! <risos> então, gente, a gente chegou na 25. Estamos testando as compras. O sapato ah, é um novo. Eu vou começar aqui. ó. Vou me jogar nas pedrarias. Vou empedrar esse sapato inteiro. Penta de pedrinha. Aqui, ó, gente. A papata dela. Gente… Olha a Daenza, que maravilhosa! Ai, tu tá me dançando muito com a tua, cara. Eu sou boa de sapato. Não, mas esse sapato é muito bom, o sapato. A frente dele é muito boa. E aí, gente? Você vai trocar o meu. Maravilhosa o teu, Bi. Confortável? Confortável, mais ou menos, né? Essa parte. falando a palavra, né? <risos> Ai, que ótima é essa! Adoro! <risos> <risos> Ótimo esse look, Vi. É bom. É muito bom. É muito bom. <risos> Ótimo, Eu não tirar. ó. <risos> tô terminando de cravejar meu sapato. Clavejado. Tô aqui, ó, na labuta do sapato clavejado. tá aqui, ó. E, Estamos, ó, ó. clavejando o sapato da E é, ó, com esse pôr do sol maravilhoso. Uh, Olha, lindo. gente, que lindeza, ó. Pôr do Sol, ó, os sinos da igreja. E é isso, gente. É com esse Pôr do Sol maravilhoso de cenário que, va vale. que vamos encerrar o vlog de hoje. Gostaram? Hoje foi mais, né, de boica, né? Isso foi é interessante. É. Vem coisa mais interessante por aí. Vem coisa muito interessante por aí, ah, gente. Tá bom, tá bom. É isso. Como todo vídeo, não se, se esqueça. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá o um soquinho aí. É. Psh, dá o é. um soquinho do é. like. O editor vai colocar nossas redes sociais aqui embaixo. Canal a. Ursa, ah. e as nossas redes pessoais também, Otávia Maciel, Eza Cunha, Cunha. Ah. se quiserem ver ah. nossa vida, vai lá dar uma olhada. E é isso, gente. Arrasem, ah, assim. compartilhem, pro... comentem, curtam. Tudo isso, tudo é pra isso. É vocês, galera. Nos uh. vemos no próximo domingo, hein? Esperem ah. a gente, esperem a gente. Beijo, tchau!